E como é que vocês veem as redes sociais? Porque é disso que nós estamos a falar com o um verdadeiro especialista, o Vasco Marques, que vem aqui falar sobre dois livros de marketing digital da Ase, já lá vamos, e aquele que nos centramos, que é este que eu tenho na minha mão, chama-se Redes Sociais 360, Como Comunicar Online. O Facebook foi a primeira rede social de massas uh, para pessoas e para empresas com anúncios, e uh, também o fenómeno que fez com que o Facebook tivesse sucesso na altura foram duas coisas, foi o FarmVille, eu nunca joguei FarmVille, mas era a loucura na altura, todos então, jogavam FarmVille, toda a gente tinha quintas, e foi o chat. Uh, essas duas coisas vieram colocá-la na moda, não por ser a melhor rede social, pelo mas foi, porque foi a primeira a consegui-lo. Antes do Facebook, nenhuma rede social conseguiu unir massas. O LinkedIn já existia, ou é também dessa época, mais ou menos, mas já é uma uhum. rede social profissional. Portanto, foi a primeira e neste, nestas coisas, neste mundo, quem é o primeiro ganha, ganha massa crítica.